Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, que é Heverson, RM Mucel, Passando aqui para deixar mais uma dica aqui. Tá bom? É, a dica que eu vou deixar para vocês aí é o uso dessa solda em pasta. Essa mecânica aqui que eu uso. Já mostrei para vocês, eu gosto muito. E é uma forma aqui que eu estou utilizando ela. E eu vou deixar essa dica aqui para vocês. Tá bom? Vamos lá. Vamos para o vídeo. Que Deus abençoe e já a sua vida. Onde quer que você esteja. Se gostou desse vídeo, compartilhe aí, deixe seu like, se inscreva no canal, o, o, ative o sininho para receber as notificações. E vamos lá. Vou tirar esse conector aqui de carga, vou fazer um, um procedimento né, relativamente simples aqui do conector, tá bom? De tirar. E aí eu vou mostrar os detalhes para vocês, beleza gente? Isso aqui é uma placa sucata, então é por isso que eu não protegi os componentes em volta. Tá bom, mas aqui é só pra mostrar pra vocês só como que eu utilizo essa solda em pasta aqui, é muito boa. Tá bom, ó, amoleceu. Tirei, beleza, Até aqui É aqui o mesmo procedimento. Tá. Oi, mesmo procedimento. Minha esposa tá olhando aqui pra mim, gente, tá, tá babando, não sei por Oi. que não tá, tá, tá babando em mim aqui, ó. Ou ela tá com raiva, né? Um ou outro. Nem falar mais nada, vamos lá pessoal. Ainda bem que eu estou aqui no vídeo. Aqui Se acontecer alguma coisa, vocês já sabem, né? Me ajuda aí a malha de soldadora. Tá bom, vamos tirar aqui esse, essa solda aqui que ficou. Ó. Vamos lá, aquilo que eu falei pra vocês, não conseguiu tirar? Põe mais um pouquinho de solda e vai tirar. Tá vendo? Aqui eu já tirei um lado ali. Que tem mais, mais solda, mais estanho Então vamos tirando aqui de boinha ó. Tirou, tá vendo? Mesmo esquema aqui ó De boinha, sem pressa eu viu que tá muito difícil? Põe mais um pouco de solda de, de, de estanho. Corta o pedaço que tá ruim ali, ó. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Beleza? A gente deixa limpinho, ó. Deixa deixa põe bastante aqui para tirar, tá vendo? E vamos deixar limpinho. Deixa eu cortar a ponta dessa malha aqui. Vamos lá. Eu ponho aqui, ó. Ela na. Na pasta. E vamos lá. Vamos tirar agora o restante aqui, ó. Devagarzinho, tá vendo, pessoal? Olha lá. Saiu de um lado. Agora vamos pegar esse outro ladinho aqui, ó. Vamos dar uma renovadinha aqui aí Vocês vão ver aqui como é que a gente vai fazer o esquema aqui ó. Cortei mais um pedacinho Aí cada um desenvolve a, a, o jeito melhor, tá bom? Se você quiser tirar com o sugador, normal Isso aí é o seu jeito de trabalhar, tá bom? Mas a dica que eu vou te dar não é aqui da limpeza de, do, do, dos buracos aqui para pôr o conector não A dica é com a solda em pasta a dica que eu vou deixar pra vocês aqui Tá bom? Vamos lá Saiu, ó lá Tá vendo, pessoal? Saiu, ó Beleza? Aí agora aqui a gente vai dar uma limpada Vou pegar o cotonete aqui, ó Álcool isopropílico, cotonete Vamos dar uma limpadinha aqui, ó, legal Ó limpa, tira essa essa esse fluxo, essa pasta de, de solda aqui, que ficou, tira, tá? Como eu falei pra vocês, é uma é uma sucata isso aqui, então eu não tô tendo nem muito cuidado, tá bom? Isso aqui é só pra retirada de, de componente mesmo. Ó, vou dar uma limpada com pra... Eu não quero enrolar muito no vídeo. Aqui a escova nele aqui. Tá vendo Limpou legal Tá bom Aí aqui ó Você vê como é que ficou aqui Deixa eu dar uma melhorada aqui Pra mim e pra vocês Opa Aí Ó Tiramos Tá vendo Aqui que ficou aqui Foi a, a, a O fluxo ó A pasta Tá vendo Ó então Aqui ó O segredo tá aqui Aí você tirou todo isso aqui Certo O que você vai fazer Vai vir com a solda em pasta agora Agora que é o detalhe aqui, ó Tá bom, gente? Ó, detalhezinho muito importante O que, que eu faço aqui? Eu vou colocar um pouquinho só de pasta de, de, de pasta pra solda Aqui, tá vendo? Só um pouquinho Tá vendo? Um pouquinho aqui E agora eu venho com a solda em pasta Ó o que, que eu vou fazer aqui, ó, pra vocês Uma dica que eu vou deixar aqui pra vocês, ó Vai colocar aqui no buraquinho, ó. Tá vendo? Colocou aqui do outro lado, ó. Pode pôr, entupir aqui no buraquinho aqui, ó. Tá? Aqui é onde ele vai, o, vai aterrar e vai ter que ficar bem fixo, bem seguro mesmo. Ó, coloca aqui, ó. Tá vendo? Colocou, tá vendo? Ó. Aqui. Aí aqui é o seguinte, ó. Onde vai as trilhas? O que, que a gente faz? Vendo bem aí, aí. Aqui é onde vai as trilhas, olha o que, que eu faço ó. Coloquei, tá vendo Lambuza assim, ó Ó Aí eu vou mostrar aqui o macete que a gente faz Tá vendo, ó Sobrou um pouquinho, passa aqui nos outros buracos Não tem importância não Ó Beleza Aqui tudo bem, ó Agora o que, que a gente faz aqui, ó Eu venho com a pinça, ó Olha o que, que eu vou fazer aqui, ó eu vou abrir uma brechinha aqui, tá vendo? Onde vai as trilhas, ó lá Ó Tá vendo, pessoal? Ó Tá vendo aí? Ó Aqui e aqui Abri essas brechinhas, tá vendo? Aqui é onde vão as trilhas, ó Esse excesso daqui aí que o conector caiu aqui, pessoal Eu não sei se na bancada de vocês também tem um Um dragão que come Parafuso e conector Mas esse aqui eu consegui achar, tirei da boca dele Aqui as parafusinhos caem Aqui parece incrível, some Ó, tá vendo o que, que eu tô fazendo aí, ó, ó lá. Tá vendo que eu deixei aqui, ó No rumo, ó Ó lá pessoal, tá vendo Ó Ó, o que, que eu vou deixar aqui, tá vendo Desse jeitinho aqui, ó Vou tirar aqui o excesso E aí, o que, que eu vou fazer agora Tá vendo, ó eu fui tirando aqui, ó Nesse canto aqui, ó Nesses, na, Aqui, ó Positivo, negativo e dados Então você não pode deixar juntar Tá bom? Mas o detalhe tá aqui, ó Quer ver, ó Vou mostrar aqui pra vocês O que que eu faço agora? Eu venho com o conector, ó Eu coloquei O mesmo que eu tirei Eu vou colocar aqui Só pra mostrar o detalhe da Da solda em pasta Tá bom? Que é muito bom esse produto aqui, cara Os caras é muito fera Aí o que que eu faço aqui, ó Coloquei Tá vendo, pessoal? Coloquei aqui, ó. Esse conector aqui, acho que ele tá meio, meio zoadinho aqui. Deixa eu dar uma melhoradinha nele aqui. Acho que as, as perninhas dele tá muito juntas. Vamos ver aqui, vamos corrigindo junto aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Realmente tá um pouquinho junto, né? Então o que, que eu faço aqui? Vou pegar o estilete, o bisturi, limpadinha nele aqui, ó. Abrir um pouquinho aqui, tá vendo? lado, Tá vendo, gente? Ó Aqui Só pra deixar ele legalzinho e eu falei pra vocês uma É uma, uma placa sucata Que eu quero só mostrar esse detalhe pra vocês Tá bom? Vamos lá de novo, ó Sem corte no vídeo, tá, gente? Às vezes Vocês vão ficar ruim de ver aí Mas eu já tô melhorando aqui pra vocês Olha lá, voltou, tá vendo? O que eu vou fazer aqui agora, ó Vou dar uma melhoradinha aqui pra nós Olha lá então vamos lá Conector de carga, eu vou colocar ele aqui ó. ó. Tá vendo? Coloquei ele aqui ó. O detalhe é agora ó. Você viu que ele não desceu um... <coughs> Algumas pontas aqui não desceram né, ó. Que ainda tem um pouquinho de solda E agora aqui eu vou dar o calor Pra ele descer, ele vai descer e já vai fundir Junto com o soldo em pasta aqui Quer ver? Estação de retrabalho, eu vou colocar aqui O ar no 2, não vou deixar um, Uma vazão muito alta e vou colocar ele aqui em 450 Que é pra ir rápido Só pra mostrar pra vocês esse detalhe aqui, ó Não dou calor nele, tá vendo? Por mais que seja um açucato, o conector é o mesmo Eu não vou dar calor direto nele, ó Ó lá, tá vendo, pessoal? Ó Ó lá Já desceu um pouquinho, tá vendo? Ó Desceu mais, o que, que eu faço aqui, ó? Já vou dando um toquinho, ó Ó Tá vendo aí? Ó lá Foi, tá vendo? Ó já foi Tirei a estação Tá vendo ali pessoal? Ó, aí agora o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma escovada aqui nele Pra gente ver como é que ficou aqui Que ainda a gente vai ter que dar uma melhorada nas soldas Mas é só esse detalhezinho Ó Às vezes tem conector que nem o conector do Moto G4 Plus Ele é chatinho pra caramba porque as trilhas, né? Eu tenho até um vídeo no canal aí que né dá umas dicas boas Mas as trilhas como são embaixo Aí às vezes fica ruim de você soldar, então você usa a solda em pasta. Ó. Deixa eu secar aqui um pouquinho. E agora aqui, ó. Opa, mostra aqui bem para vocês, ó. Vendo? Ó lá. Agora aqui deixa eu dar uma melhorada aqui. A dica desse, desse vídeo aqui que eu vou deixar pra vocês é o uso da solta em pasta. Tá? Essa solda em pasta é uma maravilha, cara. É uma coisa muito boa que eles inventaram aí. Os caras querendo facilitar a nossa vida. Não paguei caro nela, entendeu? Paguei um preço legalzinho. Tá vendo, ó? Olha lá. Ó. Aqui ele já ficou fixado. Tá vendo, gente? Ó. Ficou fixado já. Aí o que acontece? Depois dá uma melhoradinha na questão da, dos do terra, né? Da onde ele fica fixado na placa. Deixa eu melhorar aqui pra vocês verem. Ó. Mas é basicamente isso. Tá vendo lá? Olha ó? Ó lá. A solda em pasta já ficou. Ó. Tá vendo? Como eu falei pra vocês, é uma placa sucata. isso aqui é retirada. Se for do cliente, você tem que isolar bem aqui. Entendeu? Isola essas partes, isola aqui, ó, tem anteninha aqui, entendeu? Tem os capacitores, resistores do lado, se for do cliente, você isola bem. Mas aqui eu só tô deixando essa dica da solda, dessa solda em pasta aqui que a gente usa, que é muito boa. Aqui, ó, pode ser que não dê pra vocês perceberem muito no vídeo aí, mas aqui não juntou nenhuma trilha. Aqui ficou da hora, tá bom? Ó, e tá bem, ó, não tá mexendo, tá vendo? Tá legalzinho, tá bem fixado, tá bom? As pontas do aterramento dele aqui também tá show de bola Depois você pega, faz de acordo com o que você faz aí na, na sua bancada, entendeu? Vem com ferro de solda, ó Tá vendo que ficou um pouquinho dourado aqui? Vem com ferro de solda, dá uma melhorada aqui, aqui, assim, ó Entendeu? Mas eu quero te mostrar nesse vídeo, o intuito desse vídeo é mostrar a solda em pasta Essa mecânica aqui, ó não estou ganhando nada para fazer propaganda deles. Mas se os caras estiverem vendo e quiserem dar um patrocínio aqui para a RM, a gente agradece. Tá bom? Mas essa dica aí que eu quero deixar para vocês, que Deus abençoe muito, muito mesmo. Tá bom? A vida de vocês, aonde quer que você esteja. Deus visite o seu lar. Toda a sua família, sua parentela aí, em nome do Senhor Jesus. Tá bom, meus queridos? Um forte abraço. Heverson aqui deixando esse vídeo para vocês, essa dica aí. Que Deus abençoe. Fui.